Eu sou a doutora Luciana Guedes, eu sou ginecologista e obstétrica do Instituto Vila Mil e hoje a gente tá aqui no nosso Laser Day. Eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco do aparelho e dos instrumentos que a gente usa para fazer o laser íntimo, né, o laser vaginal. Então, aqui eu tô com a ponteira 360, essa ponteira a gente usa endovaginal, tá meninas? vai dentro da vagina como se fosse mesmo um ultrassom da vaginal e os raios do, do laser eles vão 360 na vagina, então ele trata 360 graus ali na, no canal vaginal e ele serve para melhorar tanto a elasticidade quanto o trofismo da vagina como a lubrificação. E essa é a ponteira 90 graus. Você vê que ela direciona os raios do laser para a parede anterior da bexiga e é com isso que a gente vai tratar a incontinência urinária leve. Então, os raios eles vão ser direcionados para a parede onde está a bexiga na, na, na vagina e assim a gente consegue bons resultados associados à fotografia.